As imagens têm, têm outros metadados, alguns não são guardados, nós tentamos guardar aqueles que achávamos mais importantes para que consigas chegar, ou seja, tens uma imagem na web e queres tentar, pesquisando por texto, a chegar àquela imagem, ou seja, que aquela imagem seja relevante. Nós tentamos usar o mais básico e o mais simples que consideramos, que é, por exemplo, o título daquela imagem, a imagem vai ser colocada numa tag image e vai ter alguns parâmetros lá. E muitas vezes, hoje em dia, a pessoa põe na, web, põe na web, é só a imagem, só tem a source. Ou seja, as pessoas têm pressa, muitas vezes, a escrever na web. E pegam e põem a imagem, carregam a imagem e tem só lá a source. Ou seja, só tens um link para descrever aquela imagem. O que nós fazemos? Pegamos naquele link, partimos aos bocadinhos, tentamos perceber se tem lá algum texto. Mas se a pessoa se deu ao trabalho de pôr lá o metadata, que é, por exemplo, o title é um metadata da tag image. Nós vamos buscar esses metadados. E damos mais relevância, uh, por exemplo, ao, ao image title. Vamos também buscar, por exemplo, o título da própria página, HTML. Pronto. Mas, pronto, as imagens em si, o recurso mesmo em si ainda tem outros metadados que, que nós não estamos a explorar em relação à qualidade da imagem, etc. Isso, por exemplo, pode ser aqui um trabalho muito interessante para, para concorrer aos prémios. Pode ser fazer algumas pesquisas e utilizar, até vos, até vos podemos dar alguma ajuda com isso, aqui o meu colega bicha está um especialista em, em categorização automática e isto está muitas bibliotecas na internet. Nós estamos a usar o TensorFlow, por exemplo, não é o TensorFlow que estamos a usar agora. Já mudamos pouco a fé, mas já tivemos a usar o TensorFlow. Existem várias bibliotecas já de classificação de imagens e pode ser um projeto Tentar fazer umas queries no arquivo e buscar as imagens, dar umas categorias automáticas. Pronto. Eu posso dizer que nós fizemos um protótipo utilizando categorias automáticas. Existe um modelo, que é o ImageNet, não é, simples? pronto. O ImageNet é um projeto académico que gera automaticamente para cada imagem uma cerca de mil categorias, né a Mil categorias. Pronto, o base mil categorias, ou seja, se vocês forem buscar o projeto ImageNet, conseguem pegar numa imagem e de forma automática classificá-la e ter uma percentagem de quais são as categorias mais relevantes. Ou seja, aquilo claramente diz-vos se é um gato se é um cão. Às vezes falha, e, ainda e com está numa falha. características da imagem. É? Exatamente, é. com base nos pixels no da, imagem, imagem. da imagem. Não, não Pesquisar ImageNet, Café, TensorFlow, algumas keywords... Bom, nós fizemos esse projeto, experimentámos com as categorias automáticas, mas bom, neste momento eu, soube eu trabalhar nisso e não temos recursos suficientes, mas por o caso era uma coisa que gostávamos imenso de prosseguir. Os sites, os sites de notícias muitas vezes fazem uma coisa que é, pegam numa imagem e aquela imagem aparece em destaque, certo? Quando abrem a notícia, vocês veem aquela imagem logo grande da celebridade a fazer qualquer coisa. Quando vocês vão à página de entrada do site de notícias, veem uma miniatura daquela imagem. Essas imagens são iguais? Muitas vezes não são iguais, são porque do ponto de vista técnico de criar um digest do conteúdo, são imagens diferentes. Ou seja, teríamos que aplicar técnicas as mesmas de classificação para verificar que aquelas imagens são parecidas, porque são imagens diferentes, são recursos diferentes. Ou seja, esse tipo de, de, de duplicação nós não estamos a fazer. Mas estamos a fazer um outro tipo, que é... Cada imagem tem um conjunto de bytes que são únicos. e Depois pode-se criar um digest daqueles bytes que é único. Ou seja, se aqueles bytes aparecerem no outro lado, o digest é igual. Pronto. E nós garantimos que cada imagem... Para aquele digest só temos um recurso por coleção. Pronto. E isso já tira muito duplicado. Não, não quer dizer que vocês não pesquisem por Cristiano Ronaldo e não apareça duas imagens muito parecidas. Por exemplo, às vezes eles põem as mesmas imagens. e Uma tem um filtro está mais branca e outra está mais escura. Seja, existem alguns duplicados, mas acho que para já, para uma primeira fase, está engraçado. Mas ainda tem alguns duplicados. Pronto. Quanto ao filtro safe, o filtro safe é um número. É um... É um float de 01 um. ou seja, basicamente, quando nós pomos no parâmetro safe search igual a off, o que está a ser feito por trás é, no código Java, antes de chamar o solar, ele diz, uh, o safe search tem que ser menor ou igual que 0.5. Pronto, e é só isso, ou seja, a query... Não, o, class... o classificador já... ou seja, as imagens já foram classificadas previamente e depois são introduzidas no solar, já todas tendo a sua classificaçãozinha de... e depois é só limitar e pôr o menor que 0.5. Então basicamente o que nós temos da Yahoo é uma espécie de rede neuronal. E depois nós treinamos por cima daquilo para classificar imagens Só para aquele bocadinho de código que é para saber se a imagem é segura ou não é segura. Todo o resto do código é nosso. É nosso e é vosso porque está no GitHub e está disponível open source. E estamos a começar com um modelo muito simples. O que tu estás a referir já são espécies de modelos de clustering em que comparas imagens relacionadas e que percebes que aquela está longe das outras parecidas e excluis dos resultados. Por exemplo, o Google Images, quando pesquisas por algum assunto, tu vês que os resultados são todos muito parecidos, porque há esse agrupamento. Por outro lado, às vezes pode ser incómodo porque tu às vezes queres aquele outlier, tu queres aquele resultado mais diferente.